Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje, gente, eu não tô num lugar qualquer Eu estou na roça, olha Na roça do meu pastor Nem em qualquer lugar, assim, sabe? E, gente, eu acho engraçado que aqui desce uma água, tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês Aí, gente, a água descendo, eu acho que ela vai lá diretamente pro Rio Gente, não deu para gravar essa viagem, mas... E, gente, eu sou assim, quando eu falo assim Eu vou ter que viajar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo Eu fico ansioso Então, gente, quando eu ia viajar na... No, na segunda... Quando era nascer, essas coisas já estavam arrumadas. Olha a minha cara como já estava lá, sentada, esperando as coisas. Chegaram nem me dá tremedeira, sabe, senhora? Falar, meu Deus, é hoje que eu sinto um infarto. Então, gente, foi tão corrido que nem deu pra mim gravar nada pra vocês. Mas hoje eu vou gravar da roça pra cidade a qual eu ia mostrar, que é Itamarandiba. Itamarandiba, cidade morena, sabe? Tô brincando, eu nem sei. Lá o povo tudo é branco. Mas eu tô falando de bairro já, né? E, gente, hoje eu vou levar vocês pra ver um pouco da cidade... Vou ver se dá para me comprar alguma coisa Ou nem que for eu chegando lá Só sei que eu vou gravar vários vídeos legais pra você E vou ver se eu faço um vlog nas ruas de lá O medo que me der é de ser assaltado, né? Que eu não conheço o ladrão de lá Só sei que os ladrão de Bocaio é perigoso Mas antes de eu ir lá, se inscreva no canal E depois de apertar o botãozinho de, de inscrito Onde vocês vai deixar o like E você que já é inscrito e já deixou seu like Porque tem gente que já vai entrando no vídeo e deixando o like É esse nível de inscrito que eu quero ter aqui no canal E ativa o sininho e compartilhe com seus amigos também. E, gente, vamos lá fazer essa viagem agora. E agora, gente, nós vai... Tô cansado de tá levando as coisas lá pra cima. Agora nós vai estar tá levando as minhas malas lá pra cima. E viajar, né? Gente, qualquer esforçinho que eu tô fazendo, eu tô cansando depois da segunda dose. Vocês já não sabem, eu já tomei a segunda dose e nem gravei. Acho que não vai fazer efeito. Gente, mas foi tanta reação que eu até vomitei, vomitei. Deixa eu colocar essa mochila nas costas. Essa bolsinha de mão. E agora é malona, né? Depois disso é só levar lá pra cima e pronto. vocês ver que bonito a visão daqui de cima Música ou os coqueiro. Gente, já chegamos aqui e agora é só entrar, né, gente? Graças a Deus chegou, demorou um pouco a viagem, demorou umas, uns 30 minutos da roça até aqui. Mas a viagem da minha cidade até pra cá demora mais ou menos umas 2 horas. E aqui, gente, é Paulo Henrique. Dá um oi pra esse. Oi, pessoal. Ele é o que fez o vídeo da receita do oi. enroladinho. Então, gente, se vocês não ver esse vídeo, vai lá ver. E depois ele vai prometer trazer um vídeo aqui. Eu prometo que ele vai fazer esse esforço. Que eu saí dali que ele dá um pouco de eco, porque é igreja, né, gente? É igreja e escola, eu nunca vi para dar eco nos vídeos assim. E Paulo, nós, se der, nós vai lá pra sua casa, né? Vai, vai. Nós vai trazer, nós vai... Gente, nós vai fazer uns vídeos muito legais para vocês durante essa viagem. E essa vai ser a parte 1 da viagem que eu prometi fazer para vocês. Na, a viagem nos vídeos. Aí hoje não teve vídeo. Mas esse, gente, vai sair bastante vídeo Como recompensa dos vídeos dos dias que não tem Seis, eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet E as nossas lives, meu Deus, o que, que é aquilo? Eu não digo é nada Cadê? Eu já, eu, eu já Eu, eu já. não digo é nada <risos> Você não fala nada, né? Não, Eu nem posso. bom foi apagado, gente porque Gente, mas teve um que não deu pra apagar Eu só não deixei na descrição porque eu não posso hum. Não tem essa permissão Então, gente, vai ficando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado se divertindo através desse vídeo. Gente, esse vídeo foi um vídeo curto. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi de coração, não foi? Foi, com certeza. Não deu pra gravar muita coisa. Porque, gente, eu preciso também de descanso. Eu preciso de férias. É. Eu preciso de fazer, assim... Muitas coisas. É, eu tenho hora que eu também canso de gravar vídeo. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado, se divertido. E até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tchau.